Fala galera, tudo bem com você? com você, com você, com você E com você, é, eu tô aqui de boné, mas hoje tô de cowboy Hoje o vídeo é o seguinte é 50 fatos sobre mim Se você quer saber se... 50 fatos sobre mim Eu sei que você quer você e você também Então é o seguinte 50 fatos sobre mim, mas antes de tudo você já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixar aquele like, isso é muito importante, todo mundo sabe, porque o like e o sininho, o comentário, excepcionalmente o comentário é muito importante, beleza? Então fica ligado que esse negócio vai pegar, eu espero que vocês gostam desses vídeos assim de perguntas e respostas. Vamos continuar esse vídeo aqui. O seguinte, primeiro fato é, eu gosto de calça colada. Gente, por que eu gosto de calça colada? Porque calça colada você não se assa. sabe o que é se assar? É você for andando pra um lugar muito longe, a pé, e a sua perna começa a roçar entre uma na outra, assim, ó. E quando a calça é frouxa, ela vai cortando as suas pernas, entendeu? E a calça colada não, ela vai só assim, ó. É. Isso funciona comigo. Segundo fato, eu não gosto de panelada. É, eu não gosto de panelada. Quem não sabe o que é panelada? Panelada é uma mistura de tripa, né? De, de órgãos de animal. Eu acho que. Eu não sei. Pra mim, panelada é tripa. Tripa cozida. Mas a galera fala que panelada é, é. Bucho de animal, é tripa, né? Coração. Essas coisas aí. Eu não gosto, beleza? Porque tem um cheiro estranho e. eu não gosto, beleza? Terceira. Ah, e o terceiro fato sobre mim, eu não gosto de atraso. Pessoas que se atrasam... Eu não gosto de pessoas que se atrasam. Me deixam a flor da pele, beleza? E, e, e, e o quarto fato sobre mim é que eu sou muito positivo. É, Realmente eu sou muito positivo. Eu não gosto de pessoas pessimistas, aquelas pessoas que... Será que vai dar certo? Será que fulano vai? Será que eu vou? Será que vai dar certo? Será que eu já comi? Será que eu vou comer? Vai dar certo, pense positivo. 5. preferir hambúrguer ou pizza? Eu prefiro pizza. Gosto muito mais de pizza porque pizza é mais gostoso. Pizza, é bom demais pizza, Júlio. Sexto, já fiz um semestre de faculdade. Ah, é. é. Eu já fiz um semestre de na faculdade de logística. Logística é alguma logística é coisa que, tipo, de transfer, é, transfere mercadorias. Não são mercadorias, mas é tipo a locomoção de uma entrega, entendeu? É mais ou menos isso. Eu fiz um semestre. Não concluí porque não era o que eu queria. Eu não gostava. Eu fiz porque... Eu não sei nem porque eu fiz. Mas eu fiz, beleza? E vamos para o sétimo. Gosto muito de falar inglês. É... Se eu soubesse falar inglês, eu iria gostar mais ainda. Como eu ainda não sei, eu fico assim, ó. Eu não entendi nada do que eu falei, mas eu acho legal, entendeu? É isso. Vou aprender a falar inglês hoje ainda. Provavelmente esse ano, eu acho. Eu ouvi falar, né? Fiquei, fiquei sabendo. Aí dá certo. Oitavo. Eu sou muito sincero. Na verdade, eu sou muito sincero, bicho. Quando eu não gosto de alguma coisa, eu digo logo na cara. Eu não sei se há haver... algumas vezes eu magoei algumas pessoas por ser tão sincero assim. Mas eu sou sincero. Sim, sou muito sincero. E vamos para o nosso décimo. Não gosto de compartilhar minhas comidas. Eita, eu não gosto. Se eu estiver comendo uma coisa que é muito gostosa... Assim, eu não sou egoísta. Mas o que eu tô comendo... A minha alimento, é o meu comer, é a minha, a, minha, a minha sustância, você tá entendendo? Eu não posso dar o que é meu, minha sustância, o que vai me manter vivo, que é a comida. Dá pra outra pessoa, porque ela já tem a dela. Por que é que eu vou dar a minha comida? Então eu fico bravo quando alguém pede minha comida, sim. Quem nunca, né? Eu quero dizer, eu, eu, eu tô falando quem nunca porque eu acho que todo mundo já foi. Mas se você não foi, não se encaixa nessa. Eu já fui vaiado em público. É, do colégio foi, bem, foi tipo assim Lá no colégio tinha uma quadra uma zona bem gigante, beleza? E aí a gente caminhava Pra passar de um lugar do lado pro outro do, Das salas do colégio Você tinha que é, passar no meio da quadra E nessa época a galera ficava todo mundo nos corredores Que era uma quadra enorme, enorme mesmo E a galera ficava nos corredores querendo é, Esperando quem seria o próximo a passar, né?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 é, passei já por isso, é cruel, é vergonhoso, mas é divertido, porque você anima a galera, sabe? Já matei aula, é, é, é, é, não é uma coisa boa de se fazer, pra galera que estuda, agora, eu é porque na época eu era um pouco rebelde, noviça é rebelde, e eu matei algumas aulas. Mas isso não é certo, beleza? E já quis raspar a cabeça, mano. Eu já raspar a cabeça, mas olha como... Imagina eu de cabeça raspada, porque eu já tenho uma sentada zona braba aqui, braba. Olha, presta atenção, eu, eu com a cabeça raspada, se liga. Como eu seria? Tá vendo aí, ó? A, a loucura, a, a, a catástrofe que seria. Por isso que eu já vou colocando esse chapéu aqui, não, beleza? Eu nunca viajei para outro país. <risos> nunca viajei, mas irei. Eu irei, eu irei, quero ir. Pô, acho que eu, que eu irei e quero ir, né? E é um fato sobre mim. Eu nunca viajei pra outro país. Já peidei. Não, o que Já dei PT em dois motores de motocicletas. Sim, eu sou um destruidor de motor de moto. Foi mal. Eu já sofri um acidente de moto. Se eu já dei dois. Abati dois motores de moto. É, é, tá faltando só um acidente, né? Já me acidentei. Sim, sou fã de tecnologia, mano. Tecnologia. Gosto demais, demais, demais. Sou muito, muito fissurado Tudo que sai, eu quero saber como é que funciona Como é, quanto é, como é que usa Eu sou muito fã de tecnologia Sim, quem sabe quem é próximo de mim Sabe que eu gosto muito, beleza? então gosto de perder, eu não gosto de perder Quem é que gosta de perder? Ninguém gosta de perder Mas aquela questão, de vez em quando a gente dá umas perdas né? Mas a gente vai aprendendo com isso Mas perder, quem é que gosta? Eu não gosto Beleza? Então é isso Gosto de brincar, pessoas brincam Mano ficar perto de mim, seja brincarão, seja comédia, seja da comédia, seja da putaria, Entendeu? Eu gosto de, de putaria, de frescura, de comédia, de estar tá direto rindo, brincando, se divertindo. É, eu sou assim. E eu acho que não vai dar tempo a gente falar os 50 fatos aqui, provavelmente vai ter outro vídeo, porque nós estamos ainda no vigésimo... Décimo primeiro, vinte. Eu não sei como é que diz. Eu não sei como é que diz. Vig... É vigésimo. É vigésimo sim. É vigésimo. Ó. Então vamos lá. Amo viajar. Mano, viajar. Ei. Puxa, velho. Viajar é bom demais, mano. Eu amo viajar. Então, é vigésimo. vigésimo. vigésimo. Eu tô embaralhado aqui no vigésimo. Eu não sei o que falar mais. Eu vou dizer no 20. 20 fatos já. Estamos 20 fatos sobre mim. Porque eu não sei se estou dizendo certo. Vigésimo ou vigésimo. É 20, tá ok? Hum, tenho poucos amigos até o momento. É, realmente tenho poucos amigos. Não tenho muitos amigos porque eu gosto de selecionar minhas amizades. Mundo, é 22, Se eu tiver errado, todo mundo comenta aqui embaixo. Ó, tu tá errando com sua peste. Conserta esse teu português, pelo amor de Deus. Ok? <risos> Ó, vamos nós. Tu moro com meus pais ainda, é, ainda moro com meus pais, mas gente sou independente, certo? Não é que eu moro com meus pais tipo eles me dão tudo. Não, eu tenho meu trabalho, eu tenho os meus projetos, eu tenho os meus ideais a conquistar, pode se dizer assim. É, eu trabalho, sou independente, beleza? Mas moro com meus pais. E de, ah, e só lembrando também, já estou fazendo a minha casa. Para quem não sabe, tá? É, mais ou menos isso. Vigésimo terceiro. Vigésimo terceiro. Quero fazer um intercâmbio. É, inclusive, eu falei que, que, que eu gosto muito de inglês. Falar inglês. did And And And And to And we do. And follow Quem sabe inglês, sabe o que eu falei. Eu não sei, porque eu ainda não sei inglês, só sei falar. Só sei falar inglês, eu não sei traduzir, entendeu? É mais ou menos por aí. Ai, pai, não para não. Continua. Sim, e vamos para o nosso vigésimo não acredito em signo. É, eu não acredito em signo. Eu acho que respeito todo mundo que acredita, mas eu não acredito muito. Eu acho que é um direito meu, tá? E... 20, sou muito brincalhão. Como vocês podem ver, né? só gosto da frescura. Sou cheio da frescura. Da frescura. Deixa É tá salgado demais. Então, gente, é isso. Foi a sua. O vídeo tá ficando muito grande. Vai ter outro vídeo. Então, se você quer ver é... os outros 25 fatos sobre mim, infelizmente não vai dar aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Espero que vocês curtam esse vídeo. Compartilhem esse vídeo. Deixem um like aí pra mim. Comentem aqui embaixo o que você achou, os erros. Consiga identificar 10, no mínimo 10 erros que você conseguiu identificar aqui nesse vídeo, eu falando em português. Comenta aqui embaixo para que eu possa consertar eles. E é isso, tamo junto, valeu, troço... Próximo... Tamo junto e até o próximo vídeo, é isso, valeu, falou e... Fui!